Senhor, nas mãos de quem está a razão, está nos que falam o teu nome, mas propagam o evangelho, oferecendo vãs promessas de uma vida abstrata. Eu me sinto segregado, até por ti me sinto desprezado. Perdoe-me por dizer, mas até por ti, meu Deus querido, às vezes me sinto ignorado. Os meus sonhos tão frustrados, sonho em vão ao léu jogado. Sinto-me um tolo, um patético, apesar de tão poético, que sonhou com um evangelho que não fosse tão herético. Uma religião não tão materialista, tão enxovalhada de artistas e magnânimos conferencistas, mega-star e popstar, que em vez de te adorar, só adoram o bem-estar. Sou um tolo sonhador que aludiu o seu amor como um evangelho puro e simples sem ter tantas heresias em que ofertas onerárias para que vidas operárias, através dessas ofertas, se tornassem empresárias? Os levitas já não cantam por amor ao Evangelho, mas tornaram o Evangelho em que luzes luminosas resplandecem nas ribaltas cuja cotação é tão alta, cobram um mundo em dinheiro e se cobrem com o um tesouro, mas esquece que o seu ouro nunca esteve aqui na terra. Houve um povo desprezado que na rogueira foram queimados, vi os mártires da igreja por leões dilacerados de de lacerados, dor da Inquisição, o amor ser perseguido, hoje vejo ser aludido com esta gananciosa teologia que a todos contagiam. Eu só falam em bonança, que o ouro é a esperança. Ela esconde que Jesus morreu humilhado numa cruz. Devo eu também me vender, deixar-me seduzir, como os outros me render, já que este evangelho se perdeu no seu caminho, excluiu todos os espinhos e os cravos de sua cruz, hoje falam de Jesus e aludem a sua luz com as luzes da ribalta. Uma vida só de prosperidade E esconde a verdade Que um dia o seu amor Teve a vil dor como penhor Que se fez o Salvador Prefiro que tire a minha vida Levando-me à sepultura Deixa eu morrer em paz Pois não quero ser capaz De vender o seu Evangelho